Para escutar palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor O mundo ainda vai viver Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu creste porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, o chamado de Bartolomeu ou Natanael, que são a mesma pessoa, também nos faz recordar do chamado que Deus nos fez chamado à vida, chamado a uma vocação específica, chamado a um serviço na comunidade. E Deus sempre chama pelo nome, de forma pessoal, porque Ele conhece os seus. Por inteiro, por dentro Vai além das aparências Dos estereótipos, dos preconceitos Deus é aquele cujo olhar penetra No mais profundo do ser humano E hoje ele faz este convite A Natanael Natanael significa dom de Deus É assim que o evangelista João o chama, o apresenta a nós. Mas nos outros três evangelhos, nós vamos ver que este mesmo apóstolo é chamado Bartolomeu. Ele que viveu no século I e foi também um dos primeiros chamados pelo Senhor. Nascido em Nazaré. Aliás, em Canada Galileia, me perdoe, lá onde Jesus. Realiza o seu primeiro sinal Bartolomeu é um homem muito sincero E nós vemos que hoje Ele chega até mesmo a desacreditar De que de Nazaré possa vir coisa boa Olha a transparência desse homem De falar para Felipe assim Sem meias palavras Jesus poderia muito bem talvez se sentir desmerecido e dizer umas poucas e boas para Natanael ou Bartolomeu, não é? Como Jesus o recebe diante desta palavra, Natanael? Aí está um israelita no qual não há fingimento. Então Jesus vê aquilo que há de mais virtuoso nesse homem. E ele, ele era o sincero, não é? Natanael. E Jesus vê nesta atitude de transparência algo muito belo. É claro que o Senhor mostra que na postura dele ao tratar com Natanael existe também o bom senso. Aquele que é verdadeiro não pode esquecer-se da caridade. A verdade não nos dá a liberdade de dizer coisas que diminuam o outro. Nós devemos ser sim, transparentes, verdadeiros, sinceros, sem fingimento, diria Jesus como falou também a Natanael. Mas sejamos capazes de sempre falar a verdade com a caridade para justamente concorrer para a salvação do irmão. Jesus nos ensina em cada gesto, em cada palavra e Jesus mostra que ele não é simplesmente Aquele a quem Natanael começa a pensar, né? confundi-lo como um nazareno de quem não se pode esperar muito. Jesus mostra que ele é o Messias, falando, Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira antes de chegar aqui. Não sabemos o que Natanael fazia, mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Conhecia aquele homem na intimidade. E é nesta hora que Natanael realmente reconhece. Ali está, diante dos olhos dele, o Messias. Mas antes disso, o olhar de Jesus fitou Natanael. Que coisa linda que é a presença de Jesus que atrai as pessoas. Que faz com que elas se apaixonem espiritualmente. Pelo Mestre. Mas antes disso, nós sabemos que alguém levou... Natanael até Jesus. Quem foi mesmo? Felipe. Não é? Deus chama assim, por meio de pessoas, de ocasiões, de circunstâncias. Nós precisamos realmente ter essa sensibilidade para perceber... A maneira como Deus está nos chamando... Não esperemos algo extraordinário. Deus nos chama de forma muito sutil. Assim como talvez ele tenha chamado alguns de nós aqui, por meio do testemunho de uma pessoa, ou até mesmo de um convite que depois nós reconhecemos que foi um convite do próprio Deus, por meio daquele que nos falou. E assim Bartolomeu faz uma experiência pessoal com Jesus. Depois de ser conduzido por Felipe até o mestre, ele de fato experimenta o mestre. E é muito bonito nós vermos também a atitude missionária de Felipe. Que não dá uma bronca em Natanael quando ele diz, né? pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Olha só a sabedoria de Felipe, venha ver. Venha e experimente Veja com seus próprios olhos Poderíamos dizer em outras palavras Essa atitude do missionário Que desperta, que provoca no outro Esse desejo de conhecer mais a Jesus Nós poderíamos talvez pensar que Felipe teria todo o direito né, De dar um belo de um sermão Em Natanael E no entanto, o que ele fez? Ele foi um instrumento para atrair Natanael ou Bartolomeu até Jesus e assim nós vemos um grande homem que se levanta em Deus, aquele que nós não conhecemos tão bem assim a vida, mas o seu martírio fala do seu amor por Jesus, antes dele ser martirizado de dar a sua vida literalmente, ele deu a sua vida pela evangelização, depois da morte e ressurreição do Senhor, Bartolomeu ou Natanael vai até a Índia, a Armênia e evangeliza esses povos. São as sementes do evangelho que são lançadas nessas culturas, é Jesus que é apresentado. E é claro que houve muitas rejeições, porque o chamado que Deus nos faz traz consigo também as consequências quando nós respondemos sim. E a consequência desta vida toda entregue a Jesus foi a coroa do martírio. Ele derrama o seu sangue como o mestre também derramou. Vocês sabem como Natanael ou Bartolomeu foi morto? Existe uma imagem dele na Europa, numa das igrejas da Europa, não saberia agora, dizer qual propriamente em que ele está com uma faca na mão e como que um monte de pele ali segurada pela sua própria mão. Ele foi esfolado literalmente vivo. Arrancaram a sua pele inteira. Quando alguém sofre, a gente fala assim que que sofreu até na pele. Na verdade não é essa expressão que nós usamos, né? fulano sofreu na pele por tal coisa. E de fato, este homem sofreu na pele o amor por Jesus. Arrancaram sim a sua pele, de forma agressiva, cruel, bárbara, mas não lhe arrancaram o céu, não lhe arrancaram Jesus Cristo, não lhe arrancaram o ideal. Essa é a força do Espírito Santo atuando nos apóstolos e nos demais santos que depois vêm. Os infiéis, aqueles que não creem, tentam tirar tudo, mas não conseguem tirar Deus daquele que persevera. Que nós olhemos para este santo e tantos outros e vejamos que por trás desta morte tão cruel existe um testemunho vivo. O sangue derramado que regou também o chamado de muitos outros cristãos que encorajados por este testemunho passaram a a sentir na pele o que é seguir o Mestre, em meio às contradições, incompreensões, insensibilidades, mas acima de tudo, experimentando também o céu, a Eucaristia, a presença de Deus, o seu conforto, o seu consolo, a sua força que sempre está com aqueles que perseveram na fé, como foi na vida de São Bartolomeu. São Bartolomeu, rogai por nós. Vamos ficar em pé?